Hoje eu vou te explicar o que Jesus quis dizer quando falou que o reino do céu é conquistado à força. Primeiro a gente tem que analisar o contexto dessa palavra. E Jesus estava explicando qual era a importância de João Batista. E foi aí que Jesus disse, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, ou a força, e os que se esforçam, ou que fazem força, se apoderam dele. Literalmente essa é a tradução que vem do texto grego. Primeiro a gente tem que perceber que Jesus está se referindo ao intervalo de tempo, que vem desde aquela fase em que João Batista pregou, porque depois ele foi preso e aí Jesus continuou com a pregação. E o que é que Jesus tem em comum com João Batista? Você pode perceber que eles tinham uma mensagem em comum, que era arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o que, que significa mesmo arrependimento? Arrependimento vem do grego metanoia e significa mudança de mentalidade. E só fazendo essa simples análise, já dá para perceber a respeito de que esforço ou de qual força Jesus está se referindo. Isso significa que conquistar o reino dos céus por força ou por esforço não é um processo natural. Conquistar o reino à força significa que você vai ter que deixar de ser governado por si mesmo ou por outras pessoas e se esforçar em ser governado por Deus. E eu não estou falando sobre seguir religião, porque o arrependimento também é uma quebra com as tradições religiosas. Além de também ser uma quebra com os nossos laços de alma, por exemplo, com os parentes. Mas irmão, então onde é que as pessoas costumam fazer confusão em cima desse texto? Eu acho que as pessoas acabam lendo esse texto e confundindo o reino do céu com salvação. Isso acontece por causa da quantidade de tradições religiosas que existem a respeito desse tema. E aí a gente precisa ter clareza que Jesus pregou o evangelho do reino e não da salvação. Isso quer dizer que a salvação é só uma parte do reino. Também vou comentar a respeito de uma tradução bíblica da NTLH. Essa tradução acaba induzindo as pessoas a pensar que são as pessoas violentas que querem conquistar o reino à força. Mas essa tradução está errada por diversos motivos. Primeiro que essas pessoas violentas não aparecem no contexto quando Jesus disse isso. Segundo que, se essas pessoas fossem más, então elas nem estariam preocupadas em entrar no reino celestial. Na verdade, elas nem acreditariam que ele existe e ficariam mais ocupadas em disputar coisas a respeito dos reinos desse mundo. Mas por que as pessoas resistem a aceitar a tradução desse texto? Isso porque as pessoas querem tentar salvar de todas as maneiras possíveis. A doutrina da graça apresentada na carta de Romanos, que provavelmente foi escrita por Paulo. Só que a gente não deveria se preocupar em tentar salvar Paulo, porque só Jesus é quem pode salvar ele. E aí dá para perceber que tem alguma coisa errada nisso. Porque entre um conflito a respeito do que Jesus disse e que Paulo disse, a primeira coisa que as pessoas fazem é tentar alterar Jesus para caber em Paulo, e não corrigir Paulo para que ele se enquadre dentro daquilo que Jesus disse. E a maneira como essas pessoas estão interpretando esse texto mostra que elas estão fazendo uma inversão de senhoria. Mas então, por que, que Paulo diz que a salvação é pela graça e não pelas obras? A primeira coisa é prestar atenção no contexto de Romanos. Nessa carta está escrito que não há salvação pelas obras da lei. Mas então Paulo estava querendo se referir às pessoas que queriam se justificar diante de Deus pela prática da lei de Moisés? Sim, mas se a gente fizer da Bíblia ou do Novo Testamento a nossa lei, então a gente também permanece na lei. E a tentativa de querer salvar as cartas de Paulo ou o cânon bíblico de contradições dá um indício que esse comportamento está presente. Mas se eu acreditar em Deus, tiver fé em Deus, então isso não vai ser suficiente para eu ser salvo? Não porque a palavra fé, que vem do grego pistis, traz um sentido que está associado à prática. Então é mais do que um acreditar. A palavra fé tem o um sentido de confiança, de fidelidade. Tanto que no primeiro capítulo do livro de Romanos, Paulo está chamando a igreja à obediência da fé. E confirma também que existe um julgamento segundo as obras. E termina o livro dizendo que o amor ágape, o amor de ação, é o cumprimento da lei. No fundo, eu vejo que as pessoas querem ter algum tipo de controle com relação à sua própria salvação. Umas pessoas querem seguir regras para ser salvos. Outras pessoas acreditam que você precisa encontrar o lugar certo para se reunir para ser salvo. E sempre tem as pessoas que procuram facilidades. Que é, por exemplo, acreditar que você pode declarar que Jesus é Senhor e então você vai ser salvo. Mas Paulo não disse que eu vou ser salvo se eu confessar Jesus e crer? Se esse texto fosse tão simples assim, então isso entraria em desacordo com o que Jesus ensinou. Porque Jesus disse que muitas pessoas vão chegar a ele dizendo Senhor, Senhor. E ele vai responder, nunca os conheci. E ele estava se referindo às pessoas que praticam o mal, ou seja, más obras. Mas se eu aceitar que Jesus foi crucificado no meu lugar, isso já não é prova de que eu vou ser salvo? Não porque isso só prova que Deus amou o mundo entregando Seu próprio Filho por nós. Isso não prova que a gente correspondeu amando a Ele mais do que tudo. Então, na verdade, não existe nenhum acordo, nenhuma aliança, nenhuma promessa. Mas então por que a gente vai ser salvo se confessar Jesus e crer? Primeiro, a gente não deveria ficar preocupado em tentar salvar Paulo. Isso porque ele pode ter errado se realmente ele disse isso. Afinal, ele é humano e pode cometer erros quando escreveu alguma coisa. Por outro lado, você pode entender que essa palavra crer também vem da palavra fé, do grego pistis. Então, nesse caso, a melhor tradução não é confessar Jesus e crer, mas sim confessar Jesus e ser fiel. Isso quer dizer que eu preciso ser fiel a Jesus e fiel à minha confissão. Não basta eu falar da boca para fora, eu preciso ser praticante da Palavra de Jesus. E não basta eu declarar isso uma vez por todas as vezes. Porque viver em fidelidade a Jesus não é uma ação pontual. Isso quer dizer que eu preciso ser fiel todos os dias para poder ser salvo todos os dias. E você consegue confirmar tudo isso que você disse a partir de Palavras de Jesus? Sim, por exemplo, se você pegar o principal sermão que Jesus pregou, ou pelo menos o principal sermão que foi relatado que Jesus pregou. Tenta fazer um balanço a respeito de quantas vezes Jesus pregou sobre salvação pela graça e quantas vezes ele pregou a respeito de conquistar galardões celestiais, recompensas celestiais, por meio de práticas das boas obras. E aí você pode perceber que fica claro que as recompensas celestiais não foram dadas de graça. Jesus fala sobre orar, jejuar e dar esmolas aos pobres em secreto para poder receber as recompensas celestiais. Jesus também fala sobre busquem e encontrarão, peçam e receberão. E aí fica claro que isso não tem nada a ver com a doutrina da graça que é pregada pelas igrejas por aí. E que, pelo contrário, nesse sermão Jesus incentiva a gente a ser um caçador de recompensas celestiais. Mas, irmão, ser um caçador de recompensas não é fazer barganha com Deus e querer ser justificado pelas obras? Não, porque mesmo que a gente tenha conquistado as recompensas celestiais, elas sempre vão ser fruto da graça de Deus. Isso porque, se o reino é de Deus, então o governo pertence a Ele. Ele faz tudo aquilo que Ele quiser. Ele não é obrigado a salvar ninguém. E se ele permite que a gente seja justificado pela prática das boas obras que a gente faz em secreto só para ele, então isso acontece graças à misericórdia dele. E isso é graça de Deus. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. E se você curtiu esse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!